Is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo Arantes, eu sou desenvolvedor dessa metodologia, escritor da área de teoria dos jogos e eu tenho feito ao longo desse ano aqui vídeos usando essa aplicação da metodologia na forma de um tabuleiro de War para tentar extrair informações relevantes e montar um quadro do que está acontecendo com o mundo. Esse ano o mundo foi abalado pela guerra da Ucrânia e vários outros é, acontecimentos que, que vêm é, mexendo com a vida de todos. Mas no, no vídeo de hoje especificamente eu quero focar a gente aqui no Brasil enquanto noticiário da China, e, e Ucrânia, e Rússia as coisas estão mais ou menos como é, estavam e, e aí trazer uma discussão aqui para o centro né, dessa, dessa série aqui que eu estou fazendo é, com a seguinte questão, é, para onde vai o câmbio com cada um dos presidenciáveis liderando é, a corrida, então a gente eu vou, vou é, comentar aqui só os os três com maior potencial aí de, de participar, de chegar no segundo turno, que são o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes. E eu vou é, comentar basicamente a, a questão que é para onde, é, qual seria assim, o, o nível de uma taxa de câmbio ideal para cada um deles. Então, vamos falar, começar falando aqui sobre como o dólar está hoje. né? Ele está é, na cotação de 5,10 e, 5 e mais ou menos, e aí eu recomendo você até seguir esse Twitter, 50 cent em reais, né? porque ele é, vai é, te informar quanto está valendo os 50 centavos de dólar é, em reais a cada variação, e, e só que com uma foto aqui do 50 Cent, e, e eu vou comentar assim sobre, em cima do que a gente já sabe, né, do que, que é a, a, as, as histórias é, cambiais de cada um dos, dos candidatos tem, né? também é, trazendo aqui um dado interessante para a roda que é o índice Big Mac, né, que surgiu aí um, umas semanas atrás, que comenta que é um índice produzido pela revista The Economist, né, e que ele é justamente um, um indicador aí do, do, do desvio da taxa de câmbio da economia real. Né? Então, é, vamos começar olhando aqui o dólar como ele está hoje, e e a cotação dele ao longo da história, o que, que a gente vê? Né? O dólar ele esteve abaixo de R$ reais há mais ou menos é, uns 12 anos para trás. Ele esteve em 2010 nessa cotação, 2008, nesse período aqui, que foi o período Lula, né? o período é, entre 2000 e o Google traz aqui de 2006 para frente apenas, mas de 2002 a 2010 foi o período do governo Lula. Depois tem o período do governo Dilma até 2016, né? quando, é, quando ah. o, o impeachment interrompe esse... esse é, modelo gerencial que o Brasil estava, estava vivendo, e, mas um pouco antes disso, em 2013, em 2014, com o aquecimento dessa disputa eleitoral, o dólar começa a subir muito e depois uh, ele se estabiliza ali no, no período Temer, numa faixa de três reais e alguma coisa, e quando chega em 2018 e, e o próximo período eleitoral, é, ele já se aproxima de 4 reais. O governo Bolsonaro começa com o dólar um pouco abaixo de 4 reais e depois, quando vai chegando o fim do ano e alguns dados sobre economia vão, vão é, desacelerando e a bolsa caindo, o dólar começa... A subir além da faixa de, de, de R$ 4,00 até que, com a pandemia, aí ele tem um salto. Né? ele salta Ou seja, o real despenca é, vertiginosamente em, no começo de 2020 e a gente fecha o ano de 2021 nessa ao longo de 2020 2021 todo nessa faixa de R$ 5,00 e alguma coisa, e a gente fecha o ano de 2021 com ele a quase seis tendo chegado a 5,75. Aí, quando o, o Banco Central volta a aumentar os juros, é, o dólar volta aqui a, a, a, ao patamar, é, ao redor de R$ e alguma coisa, volta abaixo de 5, a chegar abaixo de 5, mas depois, agora, nas últimas semanas, ele voltou a subir com declarações do presidente e todas essas coisas sobre a, a democracia, as urnas, e, e agora ele se encontra aí nessa faixa de 5 e 10. Então, com isso a gente viu aqui é, o, o perfil o perfil, claramente, como é o perfil de dólar de um governo, de dois governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, depois um outro perfil que foi o do PMDB e depois o do, o do PSL, do Bolsonaro, que depois foi sem partido, e o que, que a gente viu? Né? Que o, o perfil do, do Lula é um real forte, do perfil do Partido dos Trabalhadores é de um real forte, com uma taxa de juros alta. No período é, do Bolsonaro, ou seja, o PSL, com o ministro Guedes, a gente viu a taxa de juros cair fortemente, principalmente é, no período da pandemia, então isso isso é um detalhe. Só que também o poder de poder aquisitivo do real já caiu bastante, é, acompanhando esse esse processo, né? Então é, aí com isso a gente a gente é, é, identifica que esses dois perfis do, do partido dos trabalhadores e do e do PSL, ou seja, da, da, do grupo que apoia e, e, e ele, ele, ele vota no Bolsonaro, eles, eles têm um perfil econômico bem antagônico em relação a câmbio e juros. Né? O, o Guedes ele prefere um juros menor e um câmbio mais desvalorizado e o, o Partido dos Trabalhadores prefere um câmbio mais valorizado, um dólar mais barato e e um juros mais alto embora agora é, o, o dólar e os juros estão altos mas também tem a questão da crise na, no, no, lá fora e, e, é, e outros, outros fatores Então, é, e aí como a gente tem três candidatos é, que estão aí no páreo para essa próxima eleição então a gente tem a possibilidade de um novo governo Lula, que a gente não tem, não sabe se poderia, conseguiria é, promover a mesma linha política que, que a gente viu nos anos 2000. É, a gente teria a possibilidade de do, do, um novo período Bolsonaro, que é, a gente já, já agora está vendo no que, que dá, qual é a linha de câmbio que ele poderia trabalhar. E a gente é, não sabe, na verdade, a única que a gente não sabe é como seria a linha do Ciro, porque o Ciro não, não presidiu o país ainda. E, mas, é, em 2018, ele deu uma declaração, no período Temer, onde ele falou que é, indica que taxa de câmbio ao redor do que está hoje é adequada para a economia. Nesse período, a gente viu aqui que a taxa de câmbio ela oscilou entre 3 e alguma coisa e 4 e pouco. E nesse período aqui, o jornal destacou que estava na faixa de 4,10 e 4,20 reais. Por que, que o Ciro acredita que uma taxa de câmbio assim é boa para a economia? É... A gente sabe que... Ah, inclusive, essa é a faixa aqui que, que, que, que, que, que a The Economist também identificou que, que deveria estar o nosso, nosso câmbio segundo a economia real, né? segundo a escala de produção da, da corporação McDonald's. Então, voltando à pergunta, por que, que eles identificam, é, por que, que o Ciro identifica que essa taxa seria uh, a ideal? E talvez, quem sabe, a gente poderia esperar um, um dólar no, no governo Ciro, é, parecido, mais ou menos, com o que foi o período do governo Temer. Porque o Ciro é, ele é da linha que, que, semelhante a países como a China, acreditam que um câmbio mais desvalorizado, um pouco mais desvalorizado, é mais estimulante para o país exportar. E a gente viu aqui que o Brasil conseguiu, nesse período, é, Bolsonaro, manter as exportações acima das importações. Né? Isso é bom e ruim. É, o Brasil, com isso, mantém suas reservas cambiais, isso é bom. É, mas, por outro lado, o Brasil também consegue fazer menos investimentos. Por quê? Porque, apesar do agronegócio ganha dinheiro com isso, é porque produz em reais e, e vende em dólares, então isso é muito bom para a base de apoio do, Bolso, é, do Bolsonaro, e, e para essa, essa, esse setor aqui, que é muito forte, para a economia brasileira, que é o agronegócio exportador, principalmente, mas, por outro lado, quando um empresário vai investir, vai comprar um computador, por exemplo, agora fica muito mais caro, né? agora ficou... É, em muitos casos, inviável investir. Se ele precisa comprar um veículo para a frota dele, está também inviável, porque é, esse tipo de bem de capital ficou, ficou quase proibitivo, é, fora que, que as, as fábricas pararam de fabricar muitos modelos porque não estava não vendendo. E, então, é, com isso, a gente tem um, uma redução do capital fixo da economia que, que é a máquina produtiva e, e isso não, não, não é, contrata, isso não, não, é, não é, consegue realizar, né, implementar um crescimento econômico futuro porque se a gente está com uma frota cada vez mais velha se a gente tem é, restrições, computadores mais velhos, a gente vai ficando para trás na, na corrida tecnológica então é, o que, que seria ideal? Né? seria ideal um câmbio não tão desvalorizado quanto o, o que a gente está vendo no período Paulo Guedes e Bolsonaro e não tão valorizado quanto o que a gente teve no período Lula e Dilma por quê? porque com isso, o Brasil mantém é, um, certo, uma, um certo estímulo para a produção industrial é, com um, um, custos produtivos um pouco mais competitivos e mantém um pouco da atualização tecnológica junto com os outros países, podendo importar o que a gente não consegue produzir aqui, que, em termos de tecnologia, é quase tudo. E, e aí a gente, com isso, faz uma manutenção de, um, de um, um parque produtivo que minimamente consegue estar em dia com o resto do mundo. Mas é, eu acredito que o Ciro também ele tentaria, assim como o Paulo Guedes, é, uma estratégia com juros mais baixos. Por quê? Porque é, ele fala bastante nos discursos dele é, que... As condições produtivas do Brasil e do resto do mundo são muito diferentes. E a gente precisa diminuir essa distância da condição produtiva de um empresário brasileiro que tem crédito aqui é, acima de dois dígitos ao ano do empresário é, europeu, americano ou japonês que pega o crédito próximo de juro zero. Em muitos casos, o juro... Juro negativo, né, com juro negativo, porque é, ele, ele não paga juros em inflação faz com que o dinheiro que ele devolve mais na frente é menos do que o que ele pegou. Né? Então, na prática, o, os, o empresário do país rico ele, ele tem dinheiro de graça do, do sistema financeiro, enquanto o empresário brasileiro ele, ele já está errado só de só de querer empreender, porque ele, é, ele tem muito pouco crédito do sistema. Né? Ele não, não consegue é, acesso a, a recursos, a coisas para fazer seu negócio crescer, porque é, essas tecnologias custam caro e esse financiamento não, não alcança pequenos empresários, é, negócios inovadores e somente aquilo que já é muito antigo e consolidado. Né? Então, é, essa, essa característica mantém o Brasil sempre nessa faixa de ser um país de renda média e, e que não desenvolve, não, não consegue aumentar a sua produtividade porque é, a gente é, fica, fica defasado tecnologicamente. Né? Então, aí, aí o custo Brasil segue segue é, aumentando ou a produtividade segue atrasada porque o, o empresário brasileiro não consegue estar é, tá atualizado com, com as máquinas, os, os computadores, os caminhões, os veículos que sejam mais econômicos, que sejam mais produtivos, que sejam mais é, eficientes e tudo mais. Então, é, eu imagino, então, um dólar, no caso de um governo Ciro Gomes, oscilando aqui nessa faixa de 3,80, 3 3,70, caso as coisas é, venham num sentido mais favorável, se desenrolem de um jeito mais favorável. É, se elas se desenrolarem de um jeito mediano, imagino um câmbio na faixa de 4 e alguma coisa, 4 e pouco, e se as coisas ficarem muito feias lá fora e o, e o, o Ciro conseguir é, montar uma base de governança é, no Brasil que seja, que seja minimamente estável e ele consiga é, dar início e, e desenvolvimento nesses projetos que estão no, no PND, como é, como é chamado, eu imagino um, um câmbio... É, na faixa de 3 e pouco, abaixo de 3,50, se as coisas lá fora fizerem com que o investimento, muitos capitais, venham para o Brasil. Né? E, e se o Ciro mantiver o juro um, um pouquinho mais alto do que, do que, é, do que o possível para manter a inflação, aí eu imagino um, um, um real se valorizando. E, e, isso, e aí isso poderia puxar o câmbio para faixa de 3 e pouco. E poderia, eventualmente, é, o câmbio ficar mais forte ainda e ficar abaixo de 3 de reais. Né? Se o dólar poderia ficar abaixo de 3 reais, se é, der muito certo o, os projetos, o, é, a, a, o, o, o complexo produtivo industrial, complexo industrial produtivo se conectar e começar o Brasil a, a, a substituir importações, vamos dizer, de fertilizantes, de química fina, coisas assim, aí eu imagino o real abaixando de três reais, mas isso talvez só num segundo mandato da, da, da aliança, né, dessa, dessa ala do, política do Ciro, é, e se o país fizer a opção por manter o juro um pouco mais alto que a média mundial para controlar a inflação, para manter um pouco a qualidade, o padrão de vida das pessoas. Ou se, o, Brasil, se o, o, o, o governo tiver uma tática um pouco mais agressiva na economia e tentar puxar o, o juro pra mais para baixo, num, num, num limite aí talvez um, um dólar a 4 e, e pouco, com juros na faixa aí de 5%, é, poderia ser uma realidade e poderia ser é, um, um, um patamar bastante competitivo para a economia brasileira. Então, é, essas são as minhas, as minhas análises sobre esse, essa, essa que é a questão, é a grande questão, né, tudo que interessa, né, o Ciro sempre repete aquela frase que pão é trigo e trigo é dólar e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender de uma vez por todas né? o, o brasileiro não, não se importa tanto quanto o câmbio é, tanto com o câmbio quanto deveria e, e isso porque o Brasil é muito alto o suficiente é, em vários sentidos mas é, isso não vai ficar assim porque a gente está num mundo cada vez mais globalizado e porque a gente está num mundo é, cada vez mais populoso, né? então já não tem como o Brasil o brasileiro ficar alheio ao que está se passando no resto do mundo, e, e isso é, obriga que o brasileiro também é, tenha um pouco de gerência sobre, e arbitragem sobre o que está que acontecendo na nossa macroeconomia. Né? Por isso é importante ele... Ele, fala, ele falar, ele, ele analisar essas, é, essas, esses indicadores econômicos que são essenciais para a nossa vida, porque eles, eles estabelecem, vamos dizer, se você tem um negócio, você tem custos que podem estar em dólar, né, tal como a gasolina. E isso era, era algo que a gente não, se, não tinha se acostumado a fazer mas depois de 2006 passou a ser necessário, e o brasileiro ainda não, não, não entendeu, mas no resto do mundo sempre foi assim, né? a cotação sempre foi internacional, por quê? Porque é, o resto do mundo não é como o Brasil grande e, e, e isolado, né? o resto do mundo é, é muito mais integrado, principalmente quando a gente olha para o centro do mercado de câmbio de petróleo do mundo, que é Londres que está ali do outro lado, tem Amsterdã, tem Paris, tem é, outros centros, de, de, outros centros é, populacionais, financeiros, que fazem o, o, o, tudo, né? definem a valorização e a precificação e o, e o e poder de compra do britânico. E é isso que é a qualidade de vida, é isso que é o o padrão de vida que a gente chama, né, o poder de compra da nossa moeda, simplesmente isso. E, e o, o, o, o, o grande dilema desse jogo é que a gente às vezes pode melhorar artificialmente o nosso padrão de vida com uma taxa de juros mais alta, mas a gente perde com isso no longo prazo é, por, por perder competitividade da nossa economia porque com uma taxa de juros mais alta eh, os empresários não conseguem investir em produtividade e aí eh, a economia vai, vai, vai eh, crescendo menos e menos e aí a gente não consegue acompanhar eh, o, o, o resto da economia mundial, passa a acontecer o que está acontecendo hoje, o, o Brasil eh, virando um, um, um país cada vez mais do da terceira divisão da economia mundial por, por é, é, estar é, perdendo essa, esses fatores que davam competitividade é, e, e davam esse poder de compra da nossa moeda. Então, é, agora a gente vai ter essa chance de fazer uma escolha, mas... Um, isso não, não quer dizer que a gente vai, que, vamos dizer, num, num cenário hipotético do Lula ganhando, que ele vai conseguir retroceder o real ao poder de compra que tinha é, no período que ele governou. Na verdade, ele teria que desfazer muita coisa para isso ser possível. Né? Uma das mais difíceis seria a questão da Petrobras... E, e o preço das commodities hoje já não, não é o mesmo, a economia mundial não está crescendo da mesma forma. Então, ele talvez não conseguisse é, replicar aquele momento, aquele período. Talvez ele teria que voltar também, né, no, na melhor das hipóteses, ao, ao que, o, ao que foi o dólar do período Temer, mas com juros altos e é, com, com algum tipo aí de, de é, utilização da commodity, da, da commodity do, do momento, para conseguir custear isso. E, e o problema é que isso não é sustentável, né? como eu estava dizendo. Se a gente valoriza a moeda com juro alto, a gente vai é, asfixiando a máquina de inovação da economia e a gente vai fazendo o país ficar atrasado tecnologicamente é, e deslocado do, do, mais deslocado do comércio mundial. Né? Então, esse é o, o, o problema. Isso, de certa forma, começou a ser um pouco corrigido com, com, no período Bolsonaro, com a queda dos juros, e a gente viu... Muitas empresas brasileiras, um parque tecnológico novo aí, startups brasileiras, um, projetos uh, que, que, que são inovadores surgindo e, e sendo investidos e, e, e ganhando reconhecimento internacional. Né? Então, isso foi um progresso relativo. O problema é que isso não vai empregar, ainda não teve a capacidade de empregar uma geração de brasileiros. Então, o desemprego hoje está é, ainda num, num, num patamar muito alto. É, então, não, não foi suficiente para a gente, não, a gente não conseguiu deslocar recursos suficientes para a gente conseguir manter esse, essa onda. E agora que o juros subiu, essa onda já, foi, já, já se foi. É, elas, as startups e todas as empresas já estão fazendo demissões em massas. Né? E aí, é, então, é, com isso a gente fez apenas mais um voo de, de galinha, né? um, voo, um voo, vamos dizer aqui, mais desenvolvimentista e depois um voo liberal, mas em ambos os casos um, um voo de galinha e o que a gente precisa, né? Tem, conseguir fazer um voo da águia seja mais sustentável, que vá longe e, e para isso precisa de um projeto, um plano estratégico que aproveite as melhores qualidades do Brasil e é isso que, que o, nenhum governante da nossa época conseguiu fazer ainda. Talvez o, o que melhor conseguiu fazer isso na, na nossa história é, tenha sido tenha sido não tenha existido ainda talvez, né? talvez a gente ainda não, não tem encontrado ainda o nosso, o nosso talento industrial como, como seria adequado. E, e eu acho que, que esse talento talvez seja o que o, que o PND do Ciro esteja apontando. É a indústria médica, a indústria química, como um, uma indústria de apoio ao, ao nosso sistema único de saúde e, e também é, como, como algo que se apoia na, na, na nossa biodiversidade, no nosso agro, agronegócio. Né? Então, é, eu acho que isso, sim, poderia fazer o real ganhar força. Mas, é, se isso não se concretizar, em todos os cenários eu vejo um real... É, um real ainda nesse patamar de cinco reais ou perdendo força ou é, só se valorizando com uma valorização dos juros é, e, e, e um estímulo por meio de, de distribuição de renda e taxação, coisas assim que, é, que não terão o, o efeito sustentável de... de industrializar o país e, e realmente, efetivamente, é, é, fazer a, a nossa economia, a nossa moeda, ganhar a vitalidade real. E, e aí, é, ao longo de se proteger, né, é, o dólar nesse período não está sendo também a melhor opção, e nenhuma outra moeda, é, tirando o franco suíço, já está muito valorizado aqui, segundo o, o, o índice Big Mac. Então, a, me parece que, a, que a, a única força econômica, o único ecossistema econômico capaz de absorver um movimento de capitais aí que, que procure se proteger né, num, num, num período futuro, me parece ser realmente o Bitcoin, que dá num, num valor que daria conta de absorver esse, esse valor. Então, é, fica aí mais uma vez essa, essa leitura né? e, e que no período de 2018, de fato, é, deu certo. Né? Quem comprou Bitcoin em 2018 é, pegou um, um, período, um período de valorização média é, muito bom de lá para cá. É, tanto por causa do, do dólar, como por causa do real, em relação ao dólar. É, então, é, essa, essa tendência aí, ela pode se repetir, talvez um pouco mais fraco, mas, mas essa aposta tem, tem muitas condições de se repetir. Então é isso, até o próximo vídeo, obrigado por assistir, deixe seu comentário, seu like. E se quiser aprender a fazer essa leitura das regras dos RPGs corporativos do mundo dos negócios, dos investimentos, meu, meu link é, da formação vai ficar aí abaixo. E se você quiser acessar o quadro também, que está aqui, é, também você pode nesse link que fica aí abaixo. Um abraço para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau.